Sejam todos bem-vindos ao Cílio de e no vídeo de hoje vamos falar de remédio e plantas medicinais Pare de tomar Omeprazol, Dorflex, Dicofrenaco, Tipirona, Semiticona, troque por plantas medicinais Para quem não me conhece, meu nome é Rogério e vamos para o vídeo, gente Vamos começar com Omeprazol Esse remédio pode ser trocado por Espinheira Santo Você sabia? Deixa nos comentários aí seu comentário é muito importante para saber que você está gostando do vídeo aí, gente. E, ó, e lembrando, gente, se você chegou agora e está gostando do conteúdo, se inscreva no canal. Comente. Sempre comente, deixe um comentário legal para a gente aí. Beleza? O, mecan... o mecanismo de ação dele é praticamente igual. Ele diminui a produção de ácido clorídrico do estômago, diminuindo a azia, queimação. Só que a espinheira santa. Não tem todos os efeitos negativos do omeprazol. Dorflex, todo mundo sabe que Dorflex é relaxante muscular. Todo mundo tem em casa. A maioria do povo usa esse remédio para problema muscular. Mas, gente, vamos trocar isso aí. Vamos usar a erva baleeira. Beleza? Uma excelente planta para dores no corpo, inflamação que também ajuda a relaxar os músculos. A terceira seria o diclofenaco muito usado pelas dores de garganta, dores no corpo, febre. Isso tudo, gente. Você pode ser trocado com uma planta simples de que acha em qualquer lugar, local, em terreno baldílio que é o picão preto. Também faz muito bem. É uma planta excelente para diminuir inflamação interna, dores de cabeça de garganta e febres dipirona a maioria usa só com enxaqueca para enxaqueca, febre não vai precisar usar mais dipirona no momento vocês podem usar trocar por ah, mil folhas é perfeita para substituir e melhorar o quadro de febre estimula a imunidade é analgésica, excelente para enxaqueca está sofrendo enxaqueca aí? Lembrando, gente, que no canal eu tenho outros vídeos falando sobre enxaqueca. Eu tenho três vídeos aí, produtos naturais, simples de fazer, que vai resolver o seu problema aí. Beleza? Eu comi... Semeticona, ou um negócio que vende nas farmácias. Gente, isso vende na farmácia, você pode substituir uma planta, que geralmente a gente usa aí no feijão, para tempero, que seria o louro. Tem o mesmo efeito, para gases e na digestão, o louro é maravilhoso diminui a sensação de estufamento abdominal, alto gás, melhora a digestão como um todo. Gente, não é só isso. O louro tem muito mais coisa. Eu tenho um vídeo falando alguma coisa sobre louro também. Então, eu convido vocês a conhecer o canal, se você for novo. Claro, gente, não se esqueça. Se inscreva no canal aí. Meu. Me ajuda a chegar aos mil inscritos. Estou quase chegando aí. Estou quase chegando a 700. Então, uma maior forcinha de vocês chega a mil aí. Quem chegou agora, gostou do conteúdo. Claro. Se você gostar do conteúdo, então se inscreva aí, dá uma força aí, beleza? Então fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.